Ou, quer saber como emagrecer de forma fácil, simples e correta? Saiba que emagrecer é uma coisa muito fácil de se fazer, sim! Saiba passo a passo de como emagrecer de forma fácil, simples e correta.